Fala pessoal vamos fazer um update rápido aqui do Bitcoin que perdeu força ontem rompemos para baixo aqui no quatro horas eu comentei para vocês aí que eu tive que cancelar lá o meu trade né acabei fazendo uma, uma saída uh, boa até ainda tá devido a esse rompimento então vamos olhar aqui agora o que a gente pode esperar do Bitcoin não se esqueça de deixar aquele like para apoiar muito aí, importante mesmo tá bom participe também do grupo do telegram galera então o Bitcoin é não teve força para segurar aqui dentro dessa cunha aí rompemos abaixo ontem né galera e de quebra a gente fechou aqui o diário né abaixo da região dos 21.500 então descaracterizou aquele fundo duplo lá tá então aqueles aquele uh, alvos ali realmente agora que estão descaracterizados para mim Vou ter que aguardar aqui agora para ver o que, que a gente pode esperar o que, que pode acontecer tá mais para mim a gente tá aqui agora para o Bitcoin já numa região interessante de suporte tá galera com quando a gente teve aqui, agora, liquidações aqui também, vendas de mercado, eu fiz exposições pequenas aqui mesmo, tá? Mas sabendo que eu tenho que estopar essas posições aqui, é, caso o Bitcoin perder aqui, pelo menos, a região dos 8.700 tá? Mas eu acredito que a, aqui já seria um stop interessante, a região dos 19.400, mais ou menos, tá? Então, compras aqui, estou fazendo aqui agora, se o Bitcoin der um pump... Eu vou realmente subir esse stop aí, tá? Basicamente é uma estratégia aqui agora, nesse momento. O motivo de estar comprando aqui é o fato de a gente ter aí, né, boas liquidações com venda a mercado, tá? E também a gente tem aqui numa hora um, uh, uma divergência aqui no RC interessante, tá? Então eu fazendo fundos aqui mais baixos com o, o RC aqui fazendo fundos ascendentes, tá? Então, topos, uh, fundos descendentes aqui no. no preço com o RC com fundos ascendentes tá isso me deixa interessado e também está numa região de suporte aqui agora tá essa região dos 20.400 uhum. suporte tinha bastante horas de compra uh, nessas regiões aí tá uh, também a gente pode ver que no VPR também é uma região interessante de, de bastante suporte tá bom galera que a gente teve dificuldade inclusive para romper né então quando a gente tem uma resistência forte a tendência é que ela vire também um suporte uhum. forte tá mas não quer dizer que esse suporte que vai segurar não tá a gente tem para mim aqui na verdade é a região que que eu tô aqui interessado em me expor mais tá fazer um trade uh, nesse nesse nesse canal aqui essas regiões nem reteste aqui dessa desse canal de uh, alta aqui tá pessoal mas tem que estar tá ciente que esse canal aqui de alta ele tá ele faz parte de uma bandeira de baixa tá bom não pode esquecer disso aqui tem que trabalhar com stop porque olha só a gente tem então Aqui a gente tem essa bandeira de baixo aqui, ó. O alvo dessa bandeira, só para avisar vocês, tá? Não é para assustar, mas a gente tem um alvo com é essa bandeira que levaria o preço aqui se a gente romper. Pode levar para casa aqui dos, dos 9 mil dólares, tá, galera? Então, esse é o alvo dessa bandeirinha que eu estou de olho aqui agora, tá? Então, é isso, o alvo é bom para a gente estar tá ciente para colocar os nossos stops, tá? Então, você tem que estar tá ciente disso aí. O Bitcoin está numa região que agora está que interessante, está num, num risco-retorno aqui para mim de 1 para 1, um, tá? Que eu estou de olho. A gente tem um gap aqui na CME, eu comentei para vocês ontem no vídeo de update. Então, a gente tem um gap aqui até a região dos 21,600 na CME. Tá bom, então para mim que agora, se o Bitcoin for tapar esse gap aqui, a gente tem ó. Se fazer esse long aqui, mostrar para vocês dessa região aqui com essa divergência, a gente tem aqui então uma oportunidade de até o Bitcoin essa região dos 21,600. Tá. E o stop teria que botar aqui nessas regiões aqui, abaixo Tá, Eu diria, Tá bom, pessoal. Então a gente tem aqui um risco-retorno para o Bitcoin, né? Obviamente de um para um, pelo menos, aí tá. Uh, é o que eu estou enxergando aqui agora E esse, esse risco de retorno pode aumentar também aí Se a gente buscar mais abaixo, tá? Então, se, com, com essa queda aqui, dá para fazer A gente buscar compras aí, né? O Bitcoin, a gente vai aumentando o nosso risco de retorno aí, tá? Então fica cada vez mais complicado para o pessoal jogar o preço para baixo aqui agora né? O preço está segurando nessas regiões aqui por enquanto, tá galera? Então, uh, é o que eu estou fazendo aqui agora, pessoal Infelizmente aquele long lá foi cancelado Mas estou buscando fazer compras aqui agora aquele, com, com, esses, com esse fechamento que eu fiz ontem tá buscando fazer refazer essas compras aqui agora nessas regiões aí tá mas bem pequena mesmo porque na verdade o sentimento ele não melhorou tanto aí tá a gente tá vendo o, o a na verdade piorou né a gente está vendo o long short subindo aqui com o open interest no curto, no, no curto prazo que também subindo tá galera então isso aqui bota um pouco aí de risco né bastante risco na verdade Tá bom? É uma região de suporte, mas ainda não temos nenhuma garantia que vai segurar, mas com essa divergência, aí, acho que vale a pena, divergências, liquidações aí, e venda mercado, vale a pena fazer uma exposição pequena, aí tá com o objetivo do Bitcoin talvez buscar esse gap. Se tiver esse pump, eu vou subir o stop, é basicamente a minha estratégia aqui agora, tá? se não vou deixar essas, essas posições aqui e vou avaliar aqui se, se, se eu consigo fazer um preço médio mais baixo, provavelmente nessa região aqui tá e basicamente isso é minha estratégia que agora tá galera um, eu acho que shortar nessa região aqui não não tá muito interessante o short bom era o short de ontem né que eu acabei na verdade fechando a posição em vez de shortar eu fechei a posição aqui no pequeno uh, prejuízo aqui tá é mais aqui que três um bom short mesmo né então basicamente é uh, como para vocês ontem aqui no canal tá galera uh, então é isso uh, o diário eu falei para vocês em relação ao Bitcoin aqui tá é o que eu tô fazendo. Vou ter acompanhar aqui agora esse esse canal e qualquer update eu aviso para vocês aí, tá bom? Eu acho que é importante o diário a gente não fechar aqui abaixo dos 18.900, tá? Mas temos suporte aqui nessa faixa próxima dos aqui 19.800, a gente vai ter suporte também para o Bitcoin, tá bom? Então é isso, vamos ver se o Bitcoin pega esse gap da semana, seria interessante, tá? O motivo tudo aí, todo isso aí na né, da mercado em baixa, realmente o índice dólar ainda ele continua subindo, né? A gente vê que não tem aqui uma uma, não tem uma correção né, para o índice de dólar significativa. E a gente está aqui agora na casa 107.9, tá? Então, o meu alvo, primeiro alvo, que está na região de 108.6, que eu comentei para vocês nos outros, últimos vídeos. Tá? Isso realmente bota aí uh, os mercados em, em alerta aí, né? Então, acaba jogando o preço da SP500, tudo, tudo para baixo, né, pessoal? SP500 agora, avisando para vocês, aí a gente tem... É, o que eu acho importante acompanhar aqui agora, a gente não conseguiu romper aí, né? fazer esse rompimento aqui, ó. Né? infelizmente não fizemos esse rompimento. E agora é importante acompanhar essa LTB aqui agora, tá? A gente tem uma LTB aqui no 4 horas. Se a gente romper para baixo dessa LTB aqui, a coisa vai ficar bem complicada e o Bitcoin pode sim buscar a região dos 19.700, né? E se romper essa bandeira para baixo, a coisa fica bem dramática mesmo, tá, pessoal? Então, Trabalho com os loss aí, tá? É realmente, agora tá uma região que eu acho, até uma, é uma região, na verdade, eu diria que é no, no trading aqui, tá? Pra mim, não, não é interessante de buscar muita operação, mas a uh, né? exposição pequena aqui, acho que não, é um, não é um problema, né? de se, ir se posicionando aqui nessa, nessa correção, tá? E eu acho que é isso, tá, galera? A mesma coisa pra Nasdaq, Nasdaq tá na mesma situação aqui, tá? Basicamente o mesmo gráfico que eu tenho para SP500. Tem que segurar nessa LTB aqui agora. Se eu romper para cima, vai ser interessante aí também para os mercados, tá, galera? Mas por enquanto aqui não tem um update para vocês aí em relação a isso. Uh, eu acho que a semana vai ser uma semana complicada. A gente tem também a reunião do Fed também, né? No, na vai ser na quarta ou quinta-feira que tem a agenda aí, tá? Do, do Fed. Vou deixar, posso deixar o link aqui embaixo para vocês, nessa agenda. Uh, vai ser dia 14, dia 15 aí, tá? Então vai ser na quinta-feira, pelo que eu entendi. E hoje, às duas da tarde, vai falar aqui o Williams, né? Vai falar aqui. Também uh, é um representante do Fonk Que vai, vai comentar às 14 horas da tarde né? Pode ser que seja interessante Acompanhar essa fala aí do Williams Às 2 horas, tá galera? Então acho que é isso, não esqueça de deixar o like Para apoiar, também tem as corretoras aqui pessoal Que tá, tá com bônus também né, e promoções Dois links aqui abaixo na descrição E comentário do vídeo, tá? A Primer está dando 7 mil dólares de bônus usando o cupom a André Fault, né, até 7 mil dólares E a Bybit até 4 mil dólares de bônus tá? Então é isso aí pessoal, deixa o link aí O like aí abaixo, qualquer update aviso Vocês aqui é, no Telegram tá? E volto aí hoje à tarde se tiver Algum movimento aí significativo do Bitcoin Tá bom pessoal, então é isso A gente se vê aí muito em breve, um abraço